em cima, É um outro vé. É... Até esse quadrado aqui é um veio é um veio de outro. Então a, deixa eu pegar você no meio do quadrado aí. Não, tá aí. eu não. Você pegar eu. só minha voz. Aqui ó, perto aqui ó. Aí, esse aqui é um veio Você tem que chegar perto, tá ventando, não vai sair nada. Esse quadrado aqui dá mais ou menos vamos pôr três. Aí...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 Até aqui ela cruzou. Eu passei a pedra, Por Porque aqui se eu andar para frente, ó, se eu andar aqui para frente, as marendas vai começar a voltar para trás. Ó, já começou a entortar porque ela, ela já pendeu o veio. Então, elas ela que eu volte. Ó. Se eu andar para cá, ela, elas vai pender. Elas vai pender lá no veio. Ó, já pendeu.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 só que isso aqui é um loteamento, o loteamento não pode ser mexido. E esses dias para trás eu achei um veio no meio do café. tá esperando só tirar o café para mexer nele. Então, é os amigos têm perguntado aí, como é que identifica esses veios. O veio você identifica da maneira que eu estou falando. Você mede o comprimento, mede a largura. O comprimento, a antena foi cruzada. Ela foi cruzada.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 mais ou menos uns 5 ou 6 metros daquilo lá. Daquilo lá eu não vejo. E nós temos uma outra pedra aqui ó, aqui ó, essa pedra aqui ó. Daqui lá onde eu risquei aqui, lá na outra pedra lá ó, aqui tá lá em cima é um outro vé... é até esse quadrado aqui é um vei é um veio de outro então a deixa eu pegar você no meio do quadrado aí, não, tá eu aí. não você só minha voz que então... aqui ó, pega aqui ó. aí esse aqui é um vei só tem que chegar perto, tá ventando, não vai sair nada esse quadrado aqui dá mais ou menos, vamos pôr aí Vez.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 rhythm.